Fala galera, ó, hoje eu estou aqui no carro, galera, e eu vou limpar o banco. Ele tá muito sujo que nem eu mostrei para vocês. Só que eu descobri que ele solta fácil. Eu já tirei aqui ó da, das cabeceiras e o que o banco também ó, ele solta fácil vou mostrar aqui para vocês. Ó. Isso é só a capa dele ó, é um pano dele. Então eles, aí eu vou querer Aí eu vou tentar se eu tiro ele aqui, sem retirar o banco do carro. Qualquer coisa eu retiro o banco aqui, que é fácil também, só quatro parafuso. Eu vou tirar toda a capa e lavar. Ficou bem melhor do que eu tentar higienizar com ele aqui, colado né, e molhar. Então bora lá, vamos ver se eu consigo limpar o carro. Hein? Vou mostrar todos os detalhes para vocês aqui. Deixei ele novão, novão. Muito manchado aqui, ó. É esses pano. Eu acho que na a imagem não mostra mas ele tá muito mas já tá muito sujo mesmo então vou tentar arrancar tudo daqui arrancar o da porta também ó. o da porta eu acho que vai dar mais trabalho mas bora que bora vamos deixar o carro zerinho em folha aí galera ó, já arranquei um banco não teve como eu tirar a, a capa sem tirar o banco não olha o carrinho agora aqui ó eu vou tirar todos os quatro bancos e vai ficar show é eu tô aqui sozinho né é fazendo a limpeza e filmando é, então eu tenho que mostrar assim por etapa, galera. Mas já vai deixando aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, vão ajudando aí, deixa muitos comentários o que, que você acha do resultado que vai ficar aqui, se vai ficar super top, se todo mundo deveria fazer isso também, né? Uma Com aliação completa no carro. É, se eu deveria levar numa loja especializada ou não, vai deixando os comentários aí. Bora que bora, deixa eu terminar que o dia hoje é grande, hein? Tranquei todos no banco, ó. Tá vendo? Vou limpar essa sujeira aqui também Arranquei o banco traseiro Arranquei o banco do carona aqui, ó E já lavei Tá ali Espendurado E depois eu vou encapar Colocar novamente, né? A capa no banco Eu falo capa, mas não, não é o capa É o estofado do banco, né? Tirei tudo ali, ó O carrinho agora todo desmontado Ô, oh, tadinho Ficou feinho aqui desmontado, hein? Mas já, já secando eu já vou começar a montar aqui a o estofado de novo e colocar no lugar e no final do vídeo vocês vão ver como vai ficar limpinho. aí tá, já deixa o like, aqueles comentários. Ó, tem aqui ó a capa do banco tá aqui ó. Já que eu lavei ó. Tá aqui as coisas que eu tô restaurando. Agora eu vou fazer. Uma, restaurar a costura aqui, ó tá tudo rasgado e pouquinho em pouquinho eu tô renovando aqui o estofado tá aqui galera, ó esse aqui é a parte de trás ó. tirei, tem que também dar uma restauração nele, dá pra tirar aqui, tá, só, tá aí aí ó Eita, eu mais, né? aí ó, vou fazer outra restauraçãozinha nele aqui também, ó depois instalar lá no carro. Aí galera, ó. Já estou começando a colocar aqui, ó. A capa no estofado. E olha como ficou limpinho. Agora sim tá limpo, ó. Olha a diferença. Esse aqui ainda não limpei, ó. E esse aqui que eu limpei, ó. Esse aqui, galera, ó. Já tá higienizado e montado, ó. <risos> tá ficando show de bola, hein. Mais umas duas horas eu termino esse aqui bagunça porque eu tô aqui lá de fora, né? Na área aqui. então, passa carro, o vento tá forte, mas vamos que vamos. Vamos montar aqui o bichinho aqui. Hein? Tá ficando show. É, galera, já tá a tarde aqui, ó. E veja o carro como tá aqui por dentro, ó. E galera, esse aqui é o resultado final, ó. Olha o carro como que ficou estofados já montando aqui, já tá montado aqui. Ó, deixa eu voltar aqui para trás. Ó. E olha, galera, limpinho. Isso aqui eu tive que fazer isso, essa bucha aqui porque a tampa dele já tá bem gasta e acabou de quebrar no restante. que Eu tive que entrar aqui, pisei aí, fiz isso aqui. Ficou até legal, massinho aqui de boa. Olha, galera, mas olha os bancos a diferença eu não sei se a câmera vai mostrar a diferença né do início mas aqui em tempo real na, na minha visão ficou ótimo deu trabalho a pena que não deu para mim gravar para mostrar para vocês porque já tá tarde né já é para anoitecer e eu tive que se preocupar mais na montagem aqui porque eles vão viajar já final de semana depois de amanhã, e eu fiquei com medo de não dar tempo que amanhã eu trabalho. Depois da manhã eu já viajo. Mas olha, galera, show de bola! Já deixa o seu like deixa os seus comentários sobre a limpeza do carrinho aí. Ó, ficou gostei demais, Mas, galera. A única coisa que ainda falta para limpar são as portas. Tá, não deu tempo. Depois eu vou fazer outro vídeo que ainda está aqui amarela e eu tô com a intenção de tirar. Esse pano aqui e colocar outro Depois eu vou desmontar Em outro vídeo, em outro dia, né? Porque dá descansadinho, que esse carro me cansou demais Então Eu faço isso Já deixa aí nos comentários, galera O que, que vocês acham? Deixar aqui original Nessa cor aqui Ou troco de cor Eu queria colocar um preto Uma napa preta ou um imitando couro alguma coisa assim para ficar top ó e futuramente eu vou também colocar né outra outra capa aqui aí eu vou levar num, num capoteiro que eu vou preencher direitinho aqui as espuma né, que é uma coisa que gasta demais mas não é por agora não isso é mais lá para frente ó muito sujo aqui as portas ainda o estofado eu dei conta de limpar hoje mas estou cansado como eu vou viajar Largar isso aí pra outra semana e eu faço outro vídeo mostrando pra vocês aqui, galera. Mas deixa o um comentário aí, o que, que vocês acham? Se eu tento só limpar ou se eu troco isso aqui de outra cor, eu acho que vai ficar legal, hein? Colocar um pretinho aqui, um couro, uma um napa preta aqui, hein? Vai combinar bastante. Mas de resto, olha como o meu carrinho tá, galera. Show de bola, bem limpinho, cheiroso. Ó, oh, bem higienizado Higienizei aqui Tudo aqui, a capota aqui em cima A parte de cima do teto Ó, oh, legal, legal, legal Então é isso galera O vídeo de hoje, né Terminei aqui de montar Os bancos, consegui é, Limpar o dianteiro e o traseiro Eu queria concluir tudo a, As portas aqui, né As quatro portas E mostrar os detalhes Eu limpando, lavando, mas só que Garrou um pouquinho. E foi mais complicado do que eu pensei. Então eu foquei mais em fazer o trabalho. Do que gravar. É, senão O dia ia passar. Eu não ia concluir o serviço. Amanhã tenho que trabalhar. É, depois da manhã. Já marquei uma viagem. A minha primeira viagem com o carrinho. Que eu vou gravar também. Já ativo o sininho para não perder a notificação. E mostrar aqui. A minha primeira viagem de família com o carro mas deu tudo certo. Depois, né, quando eu descansar, quando eu tiver outra folga, eu vou fazer a parte das portas, como eu falei com vocês, e vou mostrando todos os vídeos aqui do carrinho aqui, todos os vídeos que eu fazer com no carro, o que eu fazer, eu vou mostrar para vocês. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, não esqueça, deixa aquele like, né, compartilha se não for inscrito se inscreva no canal para ajudar a gente a bater aquela meta dos 10 mil inscritos até o final do ano. E por enquanto, vou ficando por aqui e espero vocês até o próximo vídeo. Falou, tchau!